A Plá do Brasil está trazendo para esta AgriShow o lançamento de três novos pulverizadores. Comigo, Rodrigo Oliva, que é gerente de marketing da marca. Rodrigo, é, quais são as novidades desses pulverizadores? Nós temos várias novidades com relação à tecnologia, tá? mas o principal é o design dele, onde a gente está mudando várias partes da, da parte de fora, né? tanque, a frente, a cabine... É, então, todos esses novos produtos, a gente está trazendo uma gama nova. É a família inteira. Hoje a gente está mostrando aqui na AgriShow três produtos, mas na verdade é toda uma linha completa que a gente vem renovando e são novos modelos. Esses novos modelos, fala um pouquinho deles. Esses novos modelos, principalmente, eles trazem uma nova concepção é, que teve um design diferenciado, onde a gente ganhou um prêmio. Um prêmio reconhecido internacionalmente de design de produto, design de produto industrial. Então isso nos enche de orgulho, porque é como se fosse um carro que ganhasse um, um prêmio de design. Então isso é, é, traz, lógico, é, para a gente muito orgulho, mas também aliado a isso veio a tecnologia, né, dentro do projeto. Então o projeto trouxe tecnologia embarcada, é, mais ergonômico, uma nova cabine, mais espaçosa, com área mais envidraçada. Um novo tanque, novos tanques, né, 3.200 litros, 2.500 litros, então tudo isso a gente tá, é, trouxe para nós a questão de ser uma nova concepção de produto, né? é toda uma nova geração de produtos, né? a gente está deixando aquilo ali para trás e a gente está trazendo uma nova geração de produtos. A Playa é uma empresa argentina, tem uma atuação em Canoas no Rio Grande do Sul, né? uma fábrica e vem expandindo do Sul agora para o Sudeste, é. fala um pouquinho dessa expansão. A Plama Multinacional hoje né, ela vem, ela é de um fundo, um né, fundo de investimento europeu, e as principais fábricas são Argentina e Brasil. Né? Então, essa expansão nossa, vindo da Argentina para o Brasil, a gente está crescendo e agora a gente está percebendo que a gente vai ter que talvez mudar de casa pelo crescimento. Então, isso daí é uma coisa que está fazendo com que a gente, junto com os nossos projetos, que a gente colocou como objetivo, né? é uma coisa que está fazendo com que a gente é, desenvolva bem os mercados, não só do sul, mas os mercados de um modo geral onde a gente atua. Tem questão de exportação né? também vários países. Exatamente, tem a questão de exportação, onde a gente tem também é, na Europa, principalmente no leste europeu, a gente tem tido uma boa penetração. Romênia, Cazaquistão, Rússia são países, exemplo, onde a gente está vendendo. Nós temos um escritório em Berlim, né, com representação, e lá é, a gente tem feito, e lá a, a gente sabe que a concorrência é muito grande, mas isso tem sido muito bom para a gente, essas exportações. Fora as exportações que a gente já tem feito aqui na América Latina, como Uruguai, Paraguai e Bolívia. E a expectativa de negócios para esse ano, que o agronegócio vem, é, assim como vários outros setores, experimentando uma leve recuperação. É, exato. É, a gente vê uma expectativa muito boa. É, resumindo, o Cascavel, a Copavel e a Expo Direta foram muito boas para a gente. Então isso também nos deu um termômetro, né? E a gente espera aqui que o Agrishow também seja na mesma forma. Então, isso já nos deu um termômetro muito bom, que para a gente, a gente vai ter um bom crescimento. A gente vai ter um bom ano. Obrigada, Rodrigo. Não, é, obrigado a vocês. Elisa Malicheski, da AgriShow, para o portal AgroLink.